Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu nem sei o que, que a gente vai fazer hoje. Se você tá vendo esse vídeo é porque provavelmente eu decidi o que eu vou fazer né, senão não teria título, não estaria aqui no YouTube, não teria nada. Se aumentou o ruído no meu vídeo eu peço desculpa, eu sei que agora eu tenho uma máquina, um computador, você deve estar vendo aqui no espelhinho. Isso que você tá vendo, gente, é uma das três, quatro ventoinhas que tem no meu computador novo. Eu sempre computador novo, agora as coisas estão bem mais fáceis pra mim, vou poder voltar a gravar The Sims 3 vou poder voltar a gravar todos os jogos de computador que eu tava gravando antes enfim, eu tenho só que baixar os 20 mil The Sims 3, né o pacote todo aí, vai dar pra gravar tudo, vai dar pra gravar LOL sem travar na verdade não prometo essas coisas porque eu ainda tô sem placa de vídeo, então se você quiser me ajudar a comprar uma placa de vídeo assiste esse vídeo até o final dá o seu like se inscreve no canal, comenta, juro eu juro pra você que isso vai me ajudar a estar na minha placa de vídeo. Hoje eu vou fazer uma coisa que me sugeriram, que eu não sei pronunciar o nome dele, gente, acho que é Marco, Marco X Marco M-H-R-C-O -M -H é inscrito no meu canal tá sempre comentando aí, não sei se vocês já viram mas ele me deu a sugestão de fazer alguns looks baseados nessas tendências novas do inverno comprando peças novas, porque afinal né, estação nova a gente começa assim Zerada, sem nada, e sempre tem aquele daily ferradíssimo que é somente peças em em 2019. Ou somente peças dessa estação atual. E daí você fica, pra, eu vou ter que comprar sapato, vou ter que comprar isso. <risos> joia também. Eu sempre tenho algumas joias que eu tipo, sou viciada e daí eu acabo usando sempre as mesmas. Mas é muito difícil, de fato, a gente viver bem nesse início de estação. Sem perder, assim, um, um, uns mil aí, né? Um, uns muito dinheiro. Eu tava com 39 mil, tava quase chegando no 40 mil pela primeira vez na minha história do Covert. E agora eu já tô com 36 mil, então... É difícil, então a gente vai fazendo desafios. Eu ainda não decidi quais. A gente vai ver aqui. A sugestão foi tendências em inverno. Vamos procurar uns desafios mais invernais. Ai. O dele de hoje tá bem invernal. A gente... Na real que assim, todos estão com essa bordinha que eu acabei de perceber do Natal, né, gente? Nossa, que bordinhas são essas? Ah, esse aqui não tem E sei lá Vamos tentar escolher, galera Pelas tendências do nosso grupo querido é, é nosso, tá? É meu, é seu de todo mundo Grupo do Facebook Conhece Covet. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Aliás, ele tá sempre aqui na descrição, tá, gente? Qualquer vídeo meu, você pode encontrar ele aí Então, se você não quiser parar de assistir agora Continua vendo meus vídeos, vai estar tá ali na descrição Qual tendência chama mais nossa atenção? A do Daily de hoje, gente Ela tá bem, assim... Caraca, o look é um, um look mó, mó doido, né? Eu ia falar zoado, mas a gente tem que respeitar essa capa. Ah, eu comprei. Ai, essa saia é tão bonita. Eu, esse aqui eu tenho tudo. Vamos fazer desse. <risos> ah, entendi. O vestido custa mais de mil cash, gente. Não vou comprar, não. E faz tempo que eu não faço visual, assim, da timeline, né? Faz tempo que eu não faço visual do COVID. Eu sempre faço, assim, visual é, louco monocromático ou algo do tipo. Produz um visual meio místico para avisar ao rei sobre um ataque iminente. Eu tô achando, gente, que isso aqui tem a ver com Barbie e Magia do Alados. Acho que não, né? Eu acho que tem a ver Eu comprei aquele vestido Essa capa, gente, eu vou fazer... O próximo vídeo de Covid, tirando, consertando Covid, vai ser sobre as peças mais famosas do Covid, parte 3, né? Porque eu fiz a parte 1, a parte 2, e agora a gente já tá indo pra parte 3 com um milhão de coisas. Eu tenho uma lista. Essa aqui é a lista das coisas que eu já falei. E eu vou ter que refazer... Gente, olha que bagunça! Eu vou ter que refazer essa lista. O vídeo vai ficar perfeito, tá? Vai ser muito bem trabalhado, mas porque eu vou entrar de férias, gente. Eu vou ter tempo pra fazer muita coisa. Os vídeos vão ter mais tempo, porque, como vocês podem ver, o vídeo tá sendo bem corridinho, porque eu tô trabalhando isso então, não dá fácil pra ninguém, mas eu vou entrar de férias, então eu vou ter uma parte da manhã livre pra poder fazer vídeos mais compridos pra vocês. Voltando aqui, o que importa, né? Eu tô falando muito da minha vida nesse vídeo, cancela. Essa capa vale cada cash que eu paguei. Se ela fosse mil cash, eu ia reclamar, eu ia falar, tá caro, mas eu ia comprar. E ia falar ainda que vale a pena comprar o um negócio. Linda, linda, perfeita, sem defeitos essa capa, sem defeitos, tô falando assim. Achei um defeito Então a gente veio aqui Vamos pegar Eu não vou nem maximizar esse desafio Ainda bem que não tá no rali Eu achei esse vestido maravilhoso Achei lindo Então eu vou usar ele sempre que der pra usar Esses saltos aqui Bem natalinos Parece que essas coisas só aparecem Esse aqui, gente Eu achei a coisa mais linda Se tivesse dinheiro eu teria um salto desse Pra quê? Pra nada Tá? Porque eu não uso salto, não consigo usar salto, não consigo sair de salto, não, eu não salto pra nada. Então eu não sei o que eu ia fazer com um salto desse, eu ia deixar numa prateleira, assim, de bonito. Porque ele brilha, né? Ia ser um, sei lá, um lustre pra mim. E o look é simplesmente esse, não tem mais nada no look, é essa coisa linda. E o acessório de cabelo, que no caso eu não tenho. Então eu vou procurar um acessório prata aqui, será que eu tenho? Bom, tem esse daqui, gente, que eu... Ai, tem esse aqui! Uau! E tem esse aqui que eu nunca vejo ninguém usando, eu gostei, gente Ai, ah, isso aqui é lindo Mas eu, eu sou viciada nessa maquiagem Earth Tones aqui Eu sou completamente viciada nela Esse cajado que a gente lutou Oito desafios pra conseguir Ih, a mulher nem usou Ah, mas eu vou usar Eu não vou maximizar, gente Porque... Por que não? Porque eu não vou maximizar Apenas não tá um rali Não vou fazer nada Mas eu preciso de um brinco, gente Que que é isso? Eu tô viciada nesse negocinho aí, ó Vou dar zoom pra vocês verem certinho Eu tô viciada nesse negócio Tá, eu não vou comprar nada, não Deixa, ela vai assim mesmo mesmo. Envia. Vamos ver aqui mais um look. Vamos fazer um look mais moderno. Vamos sair um pouco desse aspecto de princesa, né? Coisa assim. Princesa, rainha, pegaso. Vamos ver uma coisa mais assim, mundana. Epa, não. Eu tenho esse casaco. Eu comprei esse casaco porque eu achei lindo. A gente vai fazer isso aqui, tá? Decidi agora já fazer o único desafio que não tem é a bordinha que tá lá no final, meus desafios, eles fecham no dia que eu vou fazer eles, então assim, não sou a pessoa mais organizada no mundo no COVID, né, eu já ensinei como faz pra ser organizada, já, vivendo em Londres beleza, vamos dar uma olhada eu adorei isso aqui do meio, mas mais ou menos, não muito, a pessoa combinou muito bem o guarda-chuvinha com a roupa, isso aqui, esse cabelo. É isso que eu tenho a dizer sobre esse visual. E esse aqui, gente, é um visual que eu, eu usaria na rua, tirando essa bolsa, porque nos bolsas desse tamanho. Se eu pudesse, se eu tivesse bastante coisa pra carregar, eu totalmente usaria uma bolsa do tamanho das coisas que eu tenho pra carregar, mas, gente. Tenho isso aqui pra carregar. E dinheiro. É, bolsa verde. Eu sou muito mais uma bolsinha dessas aqui do que uma bolsa dessa. Mas essa, de fato, é barata e é bonita. Eu vou comprar. Aqui, ó. Esse casaco é a coisa mais linda. Eu usaria ele muito. Eu usaria com certeza. Vamos seguir mais essa tendência. É uma calça. Ixi, gente. Não tem essa calça. Que, gente, olha o que nós temos aqui. Black unisex pants. Eu acho que nunca apareceu nada desse tipo aqui. Unisex. Alguém viu? Comenta aí embaixo se você já viu algo assim. Olha. O meu dinheiro, credo, eu vou ser obrigada a comprar essa calça de 400 para tirar desse número estranho. Sapatos e põe uma bota, gente. Que bota é aquela que a mulher tá usando? Ai, que negócio lindo! Tô fazendo um vídeo de gastar dinheiro, um momento que não é para estar tá fazendo isso. E uma brusinha que cor ali preto também, é, eu definitivamente sairia assim na rua. Nossa, mas essa pessoa comprou tudo também pra fazer esse look, né? E eu, que tonta, tô comprando também. Tá, gostei dessa aqui. Ai, eu tenho esse cabelo maravilhoso agora. Esse cabelo tá lindo, Esse cabelo é lindo. Eu, eu tô... Esse cabelo também? Ai, eu não sei. putz tô dividida, gente. Olha esse cabelo perfeito. Acho que esse aqui combinou mais. É, gente, é isso aí que temos. A pessoa usa um, um guarda-chuva, né? Vamos usar o guarda-chuvinha, então. Pra ficar certo, né? Pra... Nunca nem usei esse guarda-chuva assim mesmo. Também, o que, que a pessoa usou ali que eu tava olhando? Um chapéu. Ah, chapéu não rola. Esse cabelo, né? A gente já viu que o COVID é um pouco preconceituoso com pessoas que têm cabelo afro. No caso, ele acha que a pessoa que tem cabelo afro não pode usar chapéu. Olha, eu tô maximizada, gente. Vamos pôr um brinquinho aqui que não dá pra ver. E vamos enviar... E é isso, por hoje, gente. Um visual místico com um visual normal de rua que eu usaria, com certeza eu usaria esse look lindo que eu fiz. Não é porque eu fiz, na real que eu segui a tendência, né? Então assim, me fala o que vocês acharam dos visuais que eu fiz. Eu vou postar o resultado deles lá no meu grupo, então entra no meu grupo pra ver quanto que eu tirei nesses looks magníficos aí. Se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de comentar aqui, me ajuda a comprar uma placa de vídeo. Eu sei que não tá nada a ver se comentar, mas é que se você fizer isso, mais pessoas vão assistir o meu vídeo... E assim, mais pessoas vão assistir as propagandas do meu vídeo. E vão tirar... Gente, o YouTube me deixa lá com 7,25 dólares. Aí daqui a pouco vai pra 7,30. Daí eles vão lá e eu tô com 6,89. É muito triste. Eu preciso de 100 dólares pra tirar de lá. Mas vai que daqui 4 meses a gente consegue esses 100 dólares. vocês me ajudam a comprar uma placa de vídeo nova pra gente jogar jogos assim muito lindos no meu computador, né? Depende de vocês, gente. Tchau!